Vamos fazer o um evento sazonal, lembrando, para quem é novo no canal, tem lista de dicas na descrição. Quem quer se livrar do energético, link da Overclock e meu cupom de 10% de desconto na, na descrição. Não esquece de me marcar lá no, no Instagram. Hoje a gente vai pegar o Clio e o Ford Fiesta a gente colocar o design do Ken Block. E a gente vai pegar o Runiga V2 hoje, pai, ó. Cadê o que que tem na, na nossa loja do Tom? Esse aqui é o o V1, né? E a gente tem esse outro carro aqui. Esses dois eu tenho. O ah, que que tem de fácil aqui? Vamos fazer aqui essa placa de perigo aqui agora, ó. A gente tem que pular com um Ford Classe S 220 metros. Vamos com, com a tunagem do Quembrócolis. Nosso querido. É, o, jogo, o jogo tá na qualidade extrema, tá, gente? O Forza... Vamos jogar ele hoje com a qualidade extrema. Tudo no talo. 221. Cagada. Esse aqui é o Ford Focus RS 2017, carrapelão, classe S1. Vamos ver qual é o próximo aqui. ó. Nós temos aqui um radar de velocidade que tem que ser com classe S. Tem que passar 273. Vamos lá com a, o Supervan. Eu tinha que ter pego mais distância, né? Supervan Ó, abre para fazer a curva Só um toquezinho no freio, tá? Só um toquezinho, ó 245 Esse aqui é chato, hein? A tunagem da Supervan tá compartilhada Olha só, vamos fazer aqui Vamos começar por isso aqui Uma corrida de cross country classe, ah, Vamos lá Ó, vamos entrar aqui nesse evento Lembrando que eu só trago uma corrida São três dessa categoria Dessa foto desse carro aí, ó Tá compartilhada a tunagem desse Ford aqui, tá? Acabei de compartilhá-la Eu não deixei com uma final muito muito absurda não, velho Eu acho que pode ser um problema no futuro Ele tá com 200 e pouco Aí o outro cara lá já quer pular em cima do meu carro Vai ele, mil vezes. Vai ele, mil vezes. Não esquece de deixar o like, não, hein? Galera, devagar. Na curva, deixa o carro rolar. Não acelera muito na curva, não. Fala aí, Gui, beleza? Boa tarde pra todo mundo que tá chegando na live aí, ó. Esse carro é, não é a manobra dele, não é das melhores, não, tá? Não é um bronco... Não é um bronco. Tem que desacelerar muito para fazer a curva. Desacelerar. Ó. Tá vendo? Se acelerar demais na curva, vai bater na arbrinha. Vai bater na arbrinha. Ou nas casas do Mike Brown. de uma coisa, tem um número 6 lá na... O, o novo Forza Motor Sport tá com o número 6 Depois do Caminsun Tem um número 6 lá, será que é mês 6? Lá ele, lá ele Será que é o mês? Tomara, hein? Aí aí, Eloy já tá jogando a praga aí, falando que vai ser em outubro. Tá tirando. Eloy tá bravo aí, com eu não sei porquê, velho. Bora. O pessoal tá criticando aí a, a resolução. É só você comprar em 40, irmão. Vai resolver seu problema, entendeu? Agora, se você joga na 1050 Ti que eu tenho aqui, tal, então, né? Vamos ver aqui a próxima corrida aqui, ó. Vamos... Ó, oh, tem duas corridas massa aqui. Corrida de rua. Vamos lá com... Ah, classe S, ó. Bora entrar aqui no... nessa corrida aqui. Lembrando, que são três corridas, tá? Eu trago exemplo de uma. Tá compartilhada a tunagem do Shelby. Vamos lá, vamos lá tá chegando força hein Será que vem no mês de junho mês de julho é mês de julho né Eita lasquei esse break teste aí rapaz um break teste tá a pau botei no ultra tá morrendo ali no 70 FPS hein Muquinha Muquinha Bora, bora, Boa bora. tarde meu consagrado Boa tarde. gostou do evento de ontem Achei bom, mas não acrescentou muito, ainda mais sem data. Mas o IP continua porque a Tour 10 não desapota. Vai botar o Gran Torresmo para a O Gran é. Gostei muito do Gran Turismo, tenho um respeito do caramba pelo Gran Turismo. É... Gran Turismo realizou meu sonho de poder andar no Syncade de um, um Golf GTI. Porém. O Gran Turismo, ele foi, ele reciclou a física do Gran Turismo Esporte e não é um jogo que tem uma experiência bacana no controle. Mas assim, cara, a ideia do Gran Turismo, o jogo é uma obra de arte, tá? Mas o, o Motor Esporte vai, vai ganhar. Não, já ganhou, né? Primeiro que é, a física é nova, é legal jogar no controle... Tem uma comunidade muito bacana, modo online lotado. Tem uma vida útil muito grande. E, e é 100% novo, né? Tirando aquele aerofólio horroroso. Não ziquei nada, não, rapaz. Não posso falar nada aqui que os caras falam que tô zicando. Não ziquei nada. É a real é a real. É a real. O Gran Turismo é lindo, cara Mas, tipo assim, obrigar você a jogar naquela câmera interna lá é paia véio. Eu gosto de jogar nessa câmera aqui Onde você vê tudo E como um FPS danado a 30, 70 no Ultra Tá morrendo ali no, nos... Não, tá no extremo Tá na casa dos 70 FPS No extremo Ó, já ganhamos o Clio Ganhamos o Clio Vamos ver o que, que tem aqui tem um desafio de fotos. A gente tem que tirar uma foto de um Ford Mustang GT Coupé 1965 lá na pirâmide de Machu Picchu. É aqui, gente, ó. A pirâmide tá bem aqui, ó. Vamos lá. Olha a pirâmide aí, ó. Olha a pirâmide. Vai. Vai. Essa aqui é o mais fácil, né? Vamos fazer agora a corrida online para compartilhar do Ford Focus. Se for vender o Forza, eu quero a versão mais top. Não, se for vender, não. Quando sair o Forza, né? Eu vou querer a versão mais top. O jogo vai ficar aí uns seis, seis anos aí, no mínimo, com a modo online lotado. Que é isso, HG? Vou querer a mais top. Rapaz, se, se, se, eu não, se eu não precisasse. É porque eu faço conteúdo para outras plataformas, né? Eu, eu fazia live o dia inteiro. E aí, mi, é, Miguel? o FPS em 80, 90. E tá no, no Ultra. No extremo Ultra. Tá no extremo. Eu acho que a diferença do ultra para o extremo não é tão grande. Não, né? eu acho que na chuva, né? Dentro de Guanajuato, que o bagulho fica louco. Mas aqui correndo desse jeito, aqui é fica de boa. Ei! Também eu duplico a imagem, né? Eu duplico a imagem. está ganhando, está ganhando. Tunagem do Ford Focus está é comparável. César, BM contribuiu com 10 bits. Você foi no Civic que veio para cá. O Corolla GR veio uns 400 mil reais se duvidaram. Civic padrão veio para cá sem nada 200 mil apenas. O Corolla GR veio para cá por quatrocentos mil? Oh, Corolla GR não tem nada de GR Só tem a logo Caraca Não, desculpa aí Mas o Corolla GR O que, que tem de GR naquele Corolla lá? Tem uma logo Se brincar uns adesivos, né? Só o nome Ah, eu vou falar pra você, viu, velho esse mercado de automóveis aqui no Brasil é muito doido. muito doido. Será que é culpa dos consumidores, assim, por um lado? Eu acho que vou assistir, Danilo, o evento Eu acho que vou assistir O evento vai começar às duas horas da tarde, né? Vamos acompanhar esse evento aí. Será que eu consigo editar o vídeo em live? Eu vou tentar, hein? Vou tentar editar. Em live. E aí já... Aí depois... Aí depois dá pra gente já acompanhar a live do esposa e já levar tudo pra galera do YouTube. Vamos fazer o Tom aqui. Obtém e dirige um Ford Escort do 1977, vamos lá. Ó, o carro tá aqui, gente, ó. Ford Escort 1977. Qual que é o próximo agora aqui? Vence uma corrida de terra. A gente tem uma corridinha aqui do Vulcão, né? Que é aquela bem rapidinha. Vamos fazer com ele aqui, ó. Vamos lá. É uma corrida de circuito. É na terra, né? Vamos criar o projeto aqui, ó. Cria o projeto. Já estamos com o carro selecionado. É classe A. Vamos aqui nas configurações colocar uma volta. Nível turista. Já confirma, publica e é só entrar no evento. Vamos lá, eu espero que esse evento aqui conte, né? Corrida de circuito. Mas lá tá dizendo corrida na terra, né? Isso aqui é uma corrida na terra, não? agora qual que será a expansão do Forza será que eles vão falar dela hoje? Meu Deus! Caramba, rápido pra caramba esse carro, muito bom, cara. Tomara que conte, né? Porque a última vez corrida de circuito não contou, não. Ó, oh, contou, contou. Qual que é o próximo agora? Ganhei três habilidades extremas aéreas. Eu acho que se a gente ficar pulando aqui nas dunas brancas vai dar essa habilidade aí de... Ó, oh, voo extremo, voo extremo. Aí, ó, pronto. Só isso aqui. Qual que é o próximo? vem cinco estrelas em placas de perigo. Vamos na bala de canhão. Placa de perigo, bala de canhão. Nós faz aqui duas vezes já deu. Opa! Agora, ó. Aqui, essa aqui, eu acho que já vai dar três estrelas, né? Aí a gente faz mais uma e já completa. Completou. Pegamos tudo. Lembrando, a lista de dicas está na descrição do vídeo. Quem for comprar overclock, utiliza meu cupom que está na descrição.